Mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes extrapola os limites da Constituição e dessa vez viola um princípio constitucional fundamental que é o do sigilo da fonte. Ele ordenou que Globo, Veja e CNN divulguem a ele a íntegra das entrevistas, das entrevistas que o senador Marcos Duval concedeu a esses veículos. Pois muito bem, é jurisprudência pacífica, mesmo porque tem previsão constitucional, que quando eu concedo uma entrevista para um veículo de comunicação, o veículo de comunicação não é obrigado a divulgar a íntegra dessa entrevista. Mesmo porque o próprio entrevistado pode falar olha, eu não quero que esse trecho vá ao ar. E é direito constitucional do jornalista não revelar aquilo que lhe foi dito naquele trecho. Ah, vou dar uma informação em off. Dizem nos bastidores de Brasília, especula-se, etc. Né, quando um sujeito quer dar uma informação, mas não quer aparecer para não se prejudicar, e o jornalista usa aquela informação: os famosos sigilo da fonte, previsto aqui no artigo 5o da Constituição, inciso número 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Para além disso, os abusos do ministro Alexandre de Moraes têm virado manchete no New York Times, no Wall Street Journal e também em jornais europeus. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal. Deixa eu ver se eu tô aqui com as cartinhas do do Gado Combate. Tô aqui com as cartinhas do Gado Combate, ó. Tem cartinha, veja só, tem cartinha minha aqui, ó. Que catacoquinho você vai poder jogar, né, neste Gado Combate com a minha carta. Tem, aliás, o Dito Cujo, o Supremo X, aqui que você também vai poder jogar. E tem também o nosso Mamãe Mamei, tá aqui Aqui, ó, se você quiser o jogo Gado Combate vai estar tá aí o link na descrição se você quiser se inscrever na Academia MBL e receber em primeira mão as informações de, dos bastidores de Brasília e assistir aos nossos mini documentários e documentários e participar da construção do movimento e dos grandes projetos que vocês sabem que nós temos para 2024, 2026 então se inscreva no Clube MBL. Bom, vamos lá primeiro, essa atitude absolutamente inconstitucional de quebrar o sigilo da fonte de veículos de comunicação, todo mundo sabe que eu tenho várias críticas à imprensa agora, isso não significa que eu vou defender, né, que se quebre o direito constitucional do jornalista de manter o sigilo da sua fonte, e outra coisa, viu, vamos ser muito sinceros, vamos ser muito abertos, que já critiquei muito a imprensa, mas ela está sendo, com exceção da Globo com exceção da Globo, todos os outros veículos de imprensa que eu tenho acompanhado Estadão e Folha especialmente têm sido bastante duros na cobrança, nos editoriais na opinião do próprio jornal e na própria cobertura do jornal em relação ao governo Lula, envolvimento de milícia, né, de ministro do Lula, de ministra do Lula, foi revelado pela imprensa e dado destaque. Ministério da Verdade, Estadão fez editorial contra, inclusive citando o meu combate a ele, Folha fez editorial contra, inclusive citando o meu combate contra é, o Ministério da Verdade. Também fizeram editoriais, né, sobre o pacote de medidas do Ministério da Justiça, né, que aquela velha frase do Montesquieu. Vejo os abusos, antigos abusos, vejo sua correção, vejo também os abusos da própria correção. Quem ainda não leu o do Espírito das Leis, já está na hora de ler o nosso querido Barão de Montesquieu. Então, a própria imprensa tem colocado beleza, tem uma tentativa de golpe, isso precisa ser combatido, Bolsonaro é golpista, precisa ser preso. Agora, Para combater o golpismo, a gente não pode destruir a própria democracia, os próprios instrumentos democráticos. A democracia em si, o Estado democrático democrático de direito, dentro do, da legalidade, da constitucionalidade, possui instrumentos para combater o golpismo sem que a democracia seja violada ou o estado de direito seja violado para isso. Veja só a crítica que o New York Times, hein? Um jornal de esquerda, abertamente editorialmente de esquerda, diz sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ordenou busca e apreensão contra empresários com poucas evidências de irregularidades. Isso fala-se sobre empresários bolsonaristas que estavam falando num grupo privado de WhatsApp Que defenderia um golpe de Estado Que preferiria um golpe de Estado Do que ter o PT Enfim, coisa de empresário retardado O miserável é um retardado né, Que defende o golpe de Estado Que não tem a menor noção né, da nossa elite Burra, retrógrada e patrimonialista Que não tem a menor noção Das consequências daquilo que defende Ou daquilo que conduz né? Aliás, boa parte do fracasso do nosso país Vem em razão dessas elites Agora, eles mereciam busca e apreensão por causa disso? Não Não. Eu inclusive, eu inclusive Conversei com dois ministros do Supremo Tribunal Federal né, Recentemente E os dois né, me revelaram Que acharam esta ação específica Do ministro Alexandre de Moraes um abuso Porque uma coisa é você abertamente Defender um golpe Ou atuar, financiar Para que um golpe aconteça Não era o caso desses empresários Esses empresários só são pessoas burras Que defendiam um golpe de estado dentro de um grupo privado Isso não é crime Isso é uma conversa privada a não ser que houvesse alguma outra ação, aí sim haveria ilegalidade. Não era o caso. Suspendeu um governador eleito do seu cargo, e isso eu já denunciei aqui pra vocês. Eu não tenho a menor simpatia pelo ibanês. Não conheço, nem desconheço, não gosto, nem desgosto do ibanês. Tenho nenhuma relação com o governo do Distrito Federal. Agora, afastar monocraticamente. E pior, depois, com aval do resto da corte, com aval do resto da corte, afastar um governador sem que você tenha nenhuma evidência evidência, evidência, nenhum indício, não tô nem falando de prova tô falando de evidência ou indício, de que ele houvesse participado ou deliberadamente se omitido, né, em relação à destruição lá dos prédios dos três poderes, isso é absolutamente legal e bloqueou monocraticamente ou seja, sozinho vamos lembrar que nós da Câmara dos Deputados, na legislatura passada, aprovamos no primeiro ano de mandato, um projeto de lei que limitava decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que de toda a decisão monocrática precisaria passar dentro de um prazo pelos outros ministros, acabando com esse abuso com essas ilhas que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Quem vetou? Jair Bolsonaro. O traidor Jair Bolsonaro, o destruidor da direita brasileira Jair Bolsonaro vetou a limitação de poderes do Supremo. Sabe quando é que a gente vai aprovar um projeto desses de novo? Quando é que o Congresso Nacional vai ter coragem de novo de fazer isso? Quando é que Lula sancionaria um negócio desse? Nunca. E o Bolsonaro fez isso num acordo com o Toffoli para livrar o Flávio do caso da Rachadinha. O Toffoli suspendeu todos os casos envolvendo o Coaf, inclusive o do Flávio, também para o próprio Bolsonaro não ser preso, porque o Bolsonaro era o bandante, o chefe da quadrilha de desvio de dinheiro público dos gabinetes de todos os seus filhos. Muito bem, então bloqueou monocraticamente dezenas de contas e milhares de publicações nas redes sociais, praticamente sem transparência, ou seja, em decisões sigilosas, sendo que a regra é a publicidade. E sem direito a recurso, advogado não tendo acesso aos autos. E os advogados garantistas do Lula, né, o grupo Prerrogativas, achando isso lindo, são os garantistas de ocasião e punitivistas de ocasião. Se é contra o meu inimigo político, vale. Se não, não vai... Vocês sabem que eu jamais tive essa posição eu sempre defendi a aplicação da lei dentro da sua dureza para todos os lados, porque eu acho que isso é coerência e se não for para ser assim, eu prefiro não ser deputado, prefiro estar fora da vida pública, eu prefiro fazer outra coisa, né, se não for para ser firme na defesa desses valores. Né? Então o ministro Alexandre de Moraes já está sendo considerado uma ameaça à democracia brasileira por veículos de imprensa internacionais pelo Wall Street Journal, Wall Street Journal falando aqui abertamente a Suprema Corte, é uma ameaça à democracia maior do que os atos de 8 de janeiro foram. Isso é uma coisa até discutível, né? Isso é uma afirmação forte e é uma coisa que é a se discutir. De fato, teve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8. Agora, o que o ministro Alexandre de Moraes faz? Sem dúvida nenhuma. E aqui, o Wall Street Journal entrevista pessoas de esquerda, advogados de esquerda que votaram no Lula preocupados, dizendo o óbvio. Hoje, isso é contra os nossos inimigos. A qualquer momento, isso se volta contra os nossos amigos petistas, Alexandre de Moraes se volta contra os petistas, e aí, eles não vão ter moral para retomar, porque eles estão absolutamente calados. Aliás, não estão calados agora, estão comemorando agora o que você está se fazendo, né, contra a liberdade de expressão e contra a democracia. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento?